A terceira colocação, Evelyn Guimarães, é de Fernando Alonso, o homem da corrida, que coloca a Aston Martin num outro patamar. Ela pode brigar com Ferrari e Mercedes pelo posto de segunda força da Fórmula 1 esse ano, e na mão desse homem, com 41 anos, ela pode brilhar como brilhou na briga com o Luiz Hamilton. É verdade, olha, Fernando Alonso, enfim, acertou a mudança de, de equipe, hein? até que demorou a praga zica, é, mas assim, é, ele é o grande trunfo dessa, dessa equipe, porque é, a Aston Martin fez um carro muito bom, muito bom mesmo, um carro muito diferente do ano passado, já falamos aqui em, algumas, é, em alguns programas que é, eles misturaram bem, né, usaram um pouco de Red Bull, um pouco de... de botaram lá né, no caldeirão um pouquinho aqui de Red Bull, um pouquinho aqui de Ferrari, um pouquinho aqui de alguma coisa e conseguiram deixar o carro muito competitivo. A minha questão com a Aston Martin é, será que eles vão conseguir desenvolver esse carro a o tempo? Essa é, é, é onde, é onde paira a grande dúvida sobre a Aston Martin, se ela vai conseguir manter esse, esse patamar até o final do ano com esses desenvolvimentos, né? porque não adianta, é, é, é muito pouco né? você fazer um carro tão bom, mas não conseguir desenvolvê-lo, é, porque Red Bull, Ferrari, Mercedes certamente vão desenvolver muito até a, a última corrida, ou pelo menos até a primeira parte dessa temporada, ah, e, e é essa minha dúvida sobre a Aston Martin apenas, mas mesmo que ela não desenvolva tanto assim, ter o Alonso na equipe é o grande truque, porque o Alonso sempre vai, dar, sempre vai trazer e vai colocar a equipe num patamar diferente. Né? Nenhum cara é, consegue o que ele consegue é, fazer em certos momentos quando o carro é muito ruim ou quando a, a equipe não é tão competitiva. assim Então o Alonso é, vai colocar essa equipe num, num patamar diferente, mesmo que ela própria não esteja lá. É, mas nesse começo de temporada, vamos ver muito, muitas vezes, o Alonso disputando o pódio, assim. Eu acho que essa é, a grande, é o grande teto da, da Aston Martin, é, é ficar muito perto ali de, de Mercedes é, e Ferrari. Assim. Na verdade, da Mercedes, eles já estão no mesmo nível, né? Então, assim, o ritmo e tudo mais, deu para perceber muito bem. Aí, durante, durante a corrida, a Ferrari ainda há alguma alguma questão, né? Porque a Ferrari precisa de um ajuste grande ali, principalmente em termos de confiabilidade e tudo mais. O Sergio foi muito mal é, na corrida, então assim, se ela conseguir pegar essa brecha aí, essa essa lacuna deixada pela Ferrari, vai ficar bem interessante a briga entre entre essas três é, entre essas essas três equipes e com certeza o Alonso vai colocá-la num patamar acima e, eventualmente, dependendo da corrida, uma corrida mais louca, mais cheia de, de, de car ou qualquer coisa assim, com uma vitória, hein? Fernando Alonso teve uma largada não tão boa. Renato Ribeiro caiu da quinta para a sexta posição, Hamilton ultrapassou e na primeira volta também foi ultrapassado por Russell. Então, a corrida de recuperação dele acaba sendo notável. É notável. E eu acho também que ele ainda teve culpa no toque com o Stro. É, tava vendo a transmissão de segunda tela do grande prêmio, olha que transmissão maravilhosa né? parabéns a todos vocês coisa finíssima é, e eu concordo com a tua opinião que de fato eu acho que o Alonso ali é ele que provoca é, o acidente, apesar do Stroll ser, sei lá, meio destrambelhado é, acho que é a bobagem quem faz ali é o Alonso, mas assim é, é a corrida que entrega o piloto que o Alonso é, de fato, né o Alonso ele ficou muito estigmatizado pelas escolhas que ele fez, e ele ficou muito estigmatizado por é, chegar em equipes em momento, momentos errados e ruins, é, mas, cara, ninguém nunca que questionou o talento do Alonso, né? E quando você vê ele numa disputa com o Hamilton, como eles fizeram é, hoje, e quando você vê ele passando por cima do Sainz, assim, como se a Ferrari fosse nada e como se o Sainz fosse nada... É, a gente comprova o talento dele e ele vai mostrando que mesmo aos 41 anos de idade ele continua sendo um dos grandes pilotos do grid. É, e ele vai ser muito importante para o desenvolvimento da, da Aston Martin, eu concordo muito com a Evelyn nisso. Acho que o fato de ter o Alonso lá vai obrigar a Aston Martin também a se mexer, a dar um salto como equipe, porque ele não vai ficar satisfeito. É, se esse carro não começar a se desenvolver, se esse carro não melhorar, o Alonso não vai se satisfazer com isso. Então, a presença do Alonso lá, é, incomodando a equipe, bem diferente do Vettel, que não é um cara tão vocal, né? apesar de também ser é, exigente demais, é, ele é, acaba ajudando a Aston Martin também a dar um, um próximo passo. Então, eu acho que vai ser uma, uma temporada promissora, tanto para o Alonso quanto para Aston Martin. Guilherme Blois e Aston Martin e Fernando Alonso se colocam como segunda força da Fórmula 1. Ah, nessa primeira corrida dá para se dizer que sim né vi é, o Alonso foi coroado pela performance durante todo o final de semana né as, a, as lideranças nos treinos livres é, mostraram que não foram à toa né que eles não foram um acaso né realmente teve o, era um carro que tava que casou muito bem com esse circuito do Saque já durante na pré-temporada né e bom e acho que eu vendo uma olhada falar do talento do Alonso né realmente é um fenômeno é, a, a Eve lembrou do, das, de finalmente parecer ter feito a escolha certa de trocas de equipe realmente não fossem o, o, os erros de trocas de equipe, acho que talvez o Alonso tinha, mais, tinha muito mais condição de ganhar mais títulos na Fórmula 1 realmente do que ele tem né, sabe? Um, um, um talento como Alonso ser apenas bicampeão, entre muitas aspas, é uma pena, né, realmente ele sempre, por mais que seja uma pessoa é, um pouquinho difícil de lidar ali, né, Vi? uma coisinha boba ali, um gosta de um pouquinho de, de instigar a rivalidade, né, ele e o Hamilton ali, deu aquela relembrada legal que é uma, uma disputa que também fez falta na história da Fórmula 1 ter, ter durado mais temporadas, né, realmente os dois ali venderam muito caro essa, essa troca de posições ali um pro outro, foi talvez o, o melhor momento da, do, do GP do Bahrein, e assim, o Alonso, é o que a Evelyn disse também, né, Eu, num, em condições normais de temperatura e pressão, o Alonso vai, aparentemente vai brigar pelo pódio, né, junto com essa Aston Martin. E realmente, quando as coisas. É, quando o Angu desandar ali, ele pode realmente, quem sabe, beliscar uma vitória. O, é, hoje foi o pódio 99 da carreira do Alonso. Então, assim, já é, é um dos grandes pilotos, com certeza, da história da Fórmula 1. Assim. Então, é, é uma pena realmente que ele não tenha tido condições e talvez falta... Até pelas escolhas que fez e pelas atitudes que teve de não ter brigado por mais títulos, ter conquistado mais títulos. Né? Ele até brigou por títulos e tal, mas ele poderia ter conquistado mais títulos de fato. Disse Fernando Alonso após o seu terceiro lugar. O que a Aston Martin fez ao longo do inverno, verão aqui no Hemisfério Sul, para ter o segundo melhor carro numa corrida é simplesmente irreal. Adoraria ter largado em frente à frente da Mercedes e da Ferrari, é, e aí eles tiveram que diminuir um pouco o ritmo no primeiro momento, não foi a melhor largada e nós tivemos de passá-los na pista, então realmente foi mais é, empolgante e deixou mais adrenalina por vir. Se as pessoas gostaram, nós também gostamos, e agora vamos para Jeddah na Arábia Saudita, ele já considera então a Aston Martin como a segunda força da Fórmula 1 e ainda fez elogios ao herói Lance Stroll, meu companheiro fez uma cirurgia 12 dias atrás e agora está brigando com todo mundo, ele é realmente o meu herói, que performance incrível que ele teve. Quem diria? Stroll. Que, que disse... momento, hein? Oh, estou Ouvi. superfacto. Ah. para ver o Alonso elogiando um companheiro de equipe e elogiando o Stroll, e, e elogios Ferrenha usar Stroll, hein? <risos> Bom. Mas, mas o, Alonso é, o Alonso é mestre nisso, né? A gente pode dizer que ele é, tem essa questão de, de muita gente diz, né? Que ah, ele traz ele torna o ambiente dentro da garagem muito ruim e não sei o que e tal. É, eu não concordo muito com isso. Eu acho que ele faz aquilo que ele precisa fazer, né? Então, assim como, como o Alonso tem uma confiança em si é muito alta né eu, eu gostaria de ter a autoestima do Alonso porque é uma coisa muito acima é, de qualquer coisa é, e ele confia de verdade no, no, no taco dele né ele sabe que ele que ele pode fazer o que ele entrega e tudo mais então faz sentido ele também exigir isso da equipe né ele até falava sobre isso numa, numa entrevista que eu acompanhei nesse nessa semana que ele não sabe porque que se ele está dando 100% o tempo inteiro, se ele está entregando tudo aquilo que dá e mais um pouco, por que, que ele não pode exigir isso daqui? E ele está certíssimo nesse ponto. Né? É, e no caso da Aston Martin, é, por exemplo, ele já sabe o nome de todo mundo, sabe? Ele já sabe o nome de todos os mecânicos, ele, já, ele é o primeiro cara que chega. Então, assim, ele sabe como cativar bem a equipe. E ele não vai arrumar uma confusão, porque, além de tudo, né, o Alonso é extremamente inteligente. Então, assim, ele não vai arrumar uma confusão de graça com o filho do dono da equipe. Né? Então, assim, por mais que ele seja um Alonso, que ele seja o cara que é, ele vai colocar essa equipe num patamar diferente... Ele não vai arrumar briga lá dentro, né? Então, assim, ele vai fazer de uma forma em que ele ainda é, seja o primeiro piloto de verdade, né? Então, assim, é, é, é muito inteligente. Eu queria também falar, uma, é, só fazer uma adenda a tudo isso. Quando a gente fala sobre as escolhas do Alonso, não é que a gente tá falando que errou, é, ele errou e tudo mais, porque tem coisas que ele não tinha como saber, né? Então, por exemplo, lá atrás, quando ele recebe aquela, aquele convite da, da, da, da Red Bull antes dela começar a a dominar a Fórmula 1, ele não tinha como saber que isso ia acontecer, né, então assim, quando ele muda para Ferrari e, e quando ele vai para a McLaren, então assim, sabe, mas são escolhas que acabaram é, desviando, afastando a carreira dele de uma carreira vitoriosa, por exemplo, como a do Hamilton, acabou sendo uma escolha certa do Hamilton com a Mercedes, então assim, é só isso, mas na verdade, é, quando a gente fala, ele escolheu uma equipe. Finalmente, ele teve essa sorte, né, de escolher uma equipe que está ali, que, que tem um planejamento muito forte e conseguiu é, reunir muitas cabeças ali dentro. Por exemplo, o carro, esse carro da Aston Martin é assinado pelo, pelo engenheiro e projetista que foi durante anos o braço direito do, do Adrian na Red Bull, então. Assim, né? Então, é, são várias questões aí. Que, que precisam ser colocadas nesse, nesse tabuleiro, mas ah, não dá para dizer que o, que o Alonso fez escolhas conscientes de que ah, vai dar certo e não deu, porque muitas dessas escolhas não tinham como prever, né? era, era uma jogada de sorte mesmo, mas me parece que de fato ele acertou. Você aí em casa entende que Fernando Alonso e Aston Martin tem o segundo melhor conjunto da Fórmula 1 já? Ele mesmo já diz isso, mas será que não foi no, no, na empolgação que ele falou isso? Comente nesse vídeo, é, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Queremos saber a opinião de todos vocês.